Gente, a gente continua acompanhando essa chuva aqui no Espírito Santo, mais informações no G1 e logo mais à noite no seu ES2. Amanhã a gente volta a se encontrar mais cedo, viu, por causa da Copa, a partir das 11 horas da manhã, te espero aqui. Um beijo, boa tarde, até amanhã, se Deus quiser.